Muito aberto aqui, cara. Não achei um lugar pra, pra marotar, não, hein? Vamos detonar essa porra! Ó, oh, eu tô aqui embaixo, velho. Ideal para uma emboscada. Também tô aqui. Tem que desperto com as armadilhas aí. Ó, oh, tão vindo pelo. pelo bar lá. Manja aquele bar lá em cima. O bar principalzão lá. Tão vindo por aí, TGB, por onde você tá aí, Ah, mano, o Blitz, filha da puta, velho. Desce lá, desce lá, e pega eles, desce lá. Não, calma aí, é os caras. Morre, filha da puta! Aí, tem um Blitz, tem um Blitz aí, tem um Blitz. Foda ah, hell. tinha outro ali, eu vi o outro correndo ali. Caralho, mano. Tem três lá, lá em cima. Ó, o Blitz ali, ó, no, no vermelhinho, ó. Blitz no vermelhinho. Caralho, esses caras são bons, hein, mano? São, são, são rápido Ó, blitz no vermelhinho Blitz no vermelhinho Blitz no vermelhinho Ó, tem um babaca aqui em cima do prédio Ele estar tá trocando tiro com vocês Saiu, saiu, saiu Tá lá, tá lá, tá lá no vermelhinho Tá lá no vermelhinho Olha outra anta aqui passando correndo, ó. Olha os vermelhinhos aí, ó. Destruindo a câmera. Caralho, mano. Ih, pé grande está do seu lado aí, pelo jeito pra sua esquerda. Está nessa janela aí, sua esquerda. Mano, esse blitz joga bem, velho. É. Boa boa, PF. O cara vai pegar o. vai pegar o recém, vai pegar o recém. Nossa, Nossa, excelente PF, caralho mano. Porra, olha o fão aí, mano Fez o arroz com feijão ah, e o filé com frito Pé fão aí, mano, ah. aí, mano. Ó, vou estourar a Termite aí Corre, porra Aí, se liguei. Então, forças inimigas deve estar tá na academia. Onde é que ele te matou? É. De Aí, pegou. Onde, onde, onde ele está? Lá tá no canto. Ah, boa, boa. Eu vi até ele matar tá o outro limites. lado aqui. Olha lá, nossa, só as costas, Se só a coluna vertebral do cara. Bora! Você que quebrou aí ou foi outro cara? Foi eu, foi eu. O que é osso pra aqui, né? Tô vendo ninguém no sapão aqui, hein? Morre, mano! Levei, levei o babaca no sapão, levei o babaca no sapão. Boa! Que jeito é ido lá pra cima. Fica aí então. Cara, um ou outro aqui na porta, hein? Então, abre essa porta aí, abre essa porta, gente. Olha lá. Não tem ninguém. O alçapão ali tava. Quer que feche aqui? Que... Era... Vou fechar aqui. Hein? Vou Era fechar. colocar a próxima. Ih, cara, Ai. Pelo buraquinho né da porta né. Fechei fechei aqui, pus a frost embaixo e fechei. Tem carrinho aqui dentro, hein? Nossa, 30 segundos. Os caras tem fuse, meu Deus, os caras viram de fuse, cara. São muito loucos. Galera, só esperar, nem põe a cara, deixa os caras entrar, eles vão, eles vão ruxar daqui a pouco. ARINO Faltam cinco segundos Good. Tempo escutado. OK